Enquanto uns vão, outros vêm. Aí que beleza. Esse já é para ele separou, né? Esses franguinhos ali. Para eles agora ir para um cômodo. Ali embaixo, um galinheiro que ele preparou ali. E nós vamos então fazer uma parte elétrica lá para o seu João poder deixá-los belezinha. E assim são os futuros. Frangos e galinhas e galo também vai sair daqui. Esse piadinho é gostoso de ouvir, né? O que eu admiro são essas nuances de cores que esses pintainhos têm, viu? Opa, tem um pescocinho pelado aqui, gente. Que bonitinho. Aquilo ali parece uma codorninha, ó. Tem dois franguinhos aqui que parece codorno. Gente, eu vou até falar baixo. Olha os pintainhos dormindo com a cabeça pra fora, pessoal. Pintainhos. Dormindo, gente. Dormindo com a cabecinha pra fora. Olha lá que bonitinho, olha. Dá pra acreditar uma coisa dessa? Pra lembrar o nosso netinho, gente. Que quando dorme vai essas coisas assim, ó. Eu até podia colocar ele aqui agora, né, Madalena? Em seguida, né? Olha lá? Vai lá pra mim bem, vai lá, vai. Que bonitinho, gente. Não dá pra acreditar uma coisa dessa? Acorda, molecada! Ah, mas como é que pode, hein? O que, que tá acontecendo aí que estão se sentindo tão bem assim? É isso aqui. É que bonitinho. Tô falando, meu pai do céu. Que coisa mais fofa. Acorda, rapaz. Vai enroscar o pescoço aí, ó. Cada coisa que a gente pega, não na roça, não. aquele ali, ó. Pessoal, é o seguinte, a dona Nélia me deu essa banana pra mim comer agora. Vocês conhecem banana para fritar? Qual é o nome dessa banana mesmo, dona Nélia Tem o um nome é. correto? Banana da terra. Você sabe, olha, o onde vejo, olha o tamanzinho da menina, ó. Não, olha o tamanhozinho da se pequenininha. Se vocês não vão acreditar. Não a banana? Ah. Ela veio de Rondônia. Ah, é? O seu... Banana rondoniense. Ah, vou ver o sabor que você tem. O seu Denilson trouxe lá de Rondônia pra gente. Ele já tem uma travessa preparada pra gente comer. Daqui a pouco nós vamos almoçar. Agora é hora de fazer o frango que a dona Néia tá preparando ali, ó. de Esse é frango com polenta. É de Goiânia, Rondônia sou a banana. É o carinho que vocês dão, vocês recebem. É, né? Lógico. Como é que a pessoa vai lembrar da senhora lá em Rondônia? Então, já pensou? É o pai da Irene. Então. Aquela moreninha, né? É. Agora eu vou descascar essa banana. Barana que veio de Rondônia Fica no último dois gatos que não funcionam Esse é um gato e uma faca Olha! Dura, hein? Dura melhor. Deixa eu ver aqui agora como é que está Oi Laércio Hum, muito bom, hein? Então, o milho, está é, tá é, é. bem assim, vê se é, a sua esposa até se serve. Porque Sim. na outra amostra, lá lá, ele tá ainda... Bom, agora eu mostrei pra tá vocês, manhão, assim, você né? Saber. Mas sabe como é que eu gosto? Sabe como eu, eu tô fazendo isso? Manhão. Que eu gosto assim, gente, ó. A mão limpinha, ó. Olha aqui a é frescura. Nós somos pessoas simples. Eu já queria fazer isso no começo, mas eu estou fazendo só para ver. Não tem necessidade de tanta frescura não, certo? Aí que beleza. Agora sim, agora eu vou usar aqui. Por quê? Porque agora eu vou pegar em rodela. Agora é diferente. Eu também não sei Ah, meu Deus do céu. Até o cheiro dela, é um cheiro Ai, ai, é agradável. Ó, muito bom. Hum, hum. Gente, é um prazer, não? Olha só que qualidade do banana. Ó. Na casca mesmo não aproveita nada. ó. Você? Uhum. Oi. Sai no o Olha isso lá no aquele tambor lá embaixo que tá cozinhando uhum. lá. Hum. Hum. Eu não quero mais esse assim, tá eu vou... tá, ó. Eu não vou pôr no físico. Que... Tá aqui no carro né? tá aqui, não Só foi. O que você tem aqui? Tá. Eu, vou levar lá, né? eu vou. Ah. Esse é o que, eu vai que, que é isso? Eu é o que é isso? Não é com mel? Aham. Eu não é com Não é com mel? Não é É interessante gente Eu não gosto de fazer dela frita Eu gosto dela Com mel ou com farinha de aveia bem assim, fininha não. é uma refeição aqui assim. Perfeição, então. sim. Viemos aqui nessa tarde pegar uns peões porque até agora não tivemos oportunidade pegar. Toma, Cícero. Alice, ó. Josué tá ajudando ali? Tem algum bichinho comendo também, Josué. Então, come lá em riba, né? É de caída mesmo. É. Só que aqui no chão não vai ser. Não, acho que lá em cima também. Pra comer aqui embaixo, não come não. Bom, eu penso que não, né? <risos> esses daí estão bons ou será que estão verdes ainda esses daqui? Nós não, estão bons. Nós estamos pegando ele num ponto, quer ver onde mostrar para você, ó. ó tá está vendo isso aqui, ó? ó? Acabou de cair. Tá vendo? É. Aqui é o Dharma? É. <risos> é, é, é. ah, e tá <risos> seu E Você tá bom? Ah, com nós aqui eu não não E vir não. aí, E aí, comprou a moto já, não não? não, bem, não. Deixa a E aí, E aí, E aí, três aí, E aí, E E Acho que deve ser 5. Na minha mão ela vai durar 100 anos. Cadê a. A Márcia? Foi igual. Nós fomos lá hoje em não tinha ninguém. Ah, você... Andamos por lá. Não, chamamos, chamamos. Não, não, não, sei lá, mano. <risos> Ui, oh, que susto! Mano, pra que isso? Por Vocês estão brigando que nem cachorro. Para com isso, dois! dois. Bega, brigando, a bobeia, a brigânia toda, não nada. Briga não. Ei, ei, ei, Briga ei. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem. Esse aqui é... Como é que chama? Rosto siberiano? Lindo, um né? Ah, consegui. Eu sei que você também é amoroso. Eu sei. Ah, vai brincar, não vai brincar com outro não, tá? Aí, ó. você gosta? Gosta você gosta de carinho? Tá querendo me morder no começo, agora já não quer mais. Vai lá, vai. Vamos uhum. lá, o gado né? o gado bem fino. Vai! Tá esperando o comando do Dharma, Cícero. Olha lá, ele tá esperando é. o comando do dono. Se o dono não falar nada, ele não... Vai lá agora pra tirar leite, o Zé ainda tá lá dentro, preso, eu de vi lá. Ela tá mais se deu, eu não chegou lá depois dela. Estou <risos> lá, Tô vendo. verde né não é não verde não tão não. bem é os primeiros que caem eu assim, acho que é mesmo é. Oh, que coisa boa viu Tem bastante viu olha pegar a sacola pegar casa do irmão uma só tem tem bichinho comendo lá em cima mesmo viu tá, tá com jeito que tá comendo lá no alto essas palhas aí que você pega pra, pra pecar um o corpo aqui sabe que eu nunca tinha visto tem bastante palha mas eu só com a oh. <risos> o capato pode de palha tem o seu irmão tá vendendo um porco lá o Zezinho, o Zezinho? aquele um tá que tem a pata engraçada lá aquele da pata que só vai pra frente lá ele não corre, passa aí, Pecato. Como é que é? Pecata, pecata. Não conheço, ele viu uma vez só. Rapaz, é, pe... é, pe... é pecata, pecata. né? A, a unha dela, pecata. É. E aí não consegue correr, né? Não. Parece um pé de pato, né? <risos> Aqui não tem buginho, não? Não tem buchinho, não existe mais. Aqui, né? Morreu tudo. Aqui. E eu não sei, mas tem Agora eu vou ajudar a pegar um pouco Falou, gente Olha a casinha ali Soltando a fumacinha do fogão Deve estar fazendo aquele cafezinho O que, que você lembrou? carro do sol. As gente, estão lá, estão lá a gente volta logo. Nós vamos dar uma chegadinha ali na Márcia. Fazer uma visitinha pra ela. A Márcia é uma pessoa muito dócil, muito meiga. Uma pessoa que tem um coração que. Aliás, como toda pessoa que eu tenho visto por aqui. Olha que flor linda lá embaixo, Madalena. Que flor será aquela? Não, dá pra você não, ver aí, sei não, não, não. Não dá pra você ver aí, não. Aquela que é a árvore? Aquela ali, ó. Tem que buscar pinhão. Buscar Aí eu onde? falei que eu ia pegar quando eu viesse para marcha aqui. Ela falou que tem que ir cedo, ah, cedo. Mas tem que ser cedo mesmo. Né? Os animais comem tudo. Aqui, ó. Alguém já passou pegando já, ó. É. Passou pegando. Olha ali. Ó. Olha gente. Vamos lá pegar? Tá vendo? Já é época de pinhão. Tem que pegar pra comer isso na estrada. Só que eu não trouxe sacolinha, trouxe essa bolsa aqui mesmo. É nada, tem que pegar lá na coisa lá. Aí, ó. Vai comer cru? Não, cru ele é ruim. Cru ele não é legal, não. Vamos cortar por aqui? Vai, vai. E dá pra ir por aí? Dá, velho. Tá perdendo o pinhão. Perdendo o pinhão. Trator passa por aqui, né? Ah, o trator passa eles não ligam De bulha. Eles têm, né? Ó, gente, eles têm muito pinhão aqui, então eles não esquentam muita cabeça, não. Aí, ó. Bastante pinhão. Tá no ponto de pegar pra comer. Mas é aquela história, né? Oh, tem sobrante. Né? aqui, ó. É, tem esse aqui, ó. Ó, tem esse aqui, ó. Se você parar aqui, pra ó. caçar, ó, tem aqui, ó. É? Tem muito, gente, ó, tem bastante. Eu não vou pegar agora porque nós estamos indo na marcha, mas na volta eu vou pegar e nós eu vamos. Levar. Sacolinha. Eu vou uma servilha ela vai ela comer. Aqui tem, ó. Ó, pessoal, Tá vendo? Ó, aqui, aqui, ó. A... Ó, aqui, ó. Vou ah, Como aqui. é que fala? A baga explode, né? É, ela explode. Isso e, e joga. E joga longe. É. Tá travado aí, tá? Bom, bom dia! Tudo bom? Mas a marcha está aí ou a marcha vai trabalhar? Deu tempo, tá aí. Não sei, tá tudo fechado. Vamos ver, né? Você abre aí? Ei, ei, ei, ei. Acho que. Márcia! vai responder? Uai, tá fechado? Capaz que ela foi pra roça? Ah, aqui fez. a. a palha do pinhão. Que, é. que eles usam pra sapecar o porco. Márcia! O coitado tá dormindo, velho. Dormindo não tá, não. Ah, é difícil, ah, hein? Não tô aqui, não. Olha o cachorrinho ali. Aí! Ó. Oi. Aqui é pequenininho. Ah. Pelo latido do cachorro não tem ninguém é. Tá latindo com medo, né? Oi, Oi. Tá limpando ah. o tanque ali, ó Tá? Ah. Que medo Tá limpando o tanque É, tem que limpar, hein? de vez em quando a é faz uma boa limpeza, né? Como é que tira a água? Não sei, não. Você vai querer pescar com isso aí? Não tem, não. Não, é para isso que você pega peixe grande, né? Ele é peixe que você pega. Mas isso aí é para pôr o peixe depois de pescado? tá fazendo uma lama aí um <risos> cadê a sua dona? foi para a roça? hum? hein? <risos> lá onde ele foi, ele ou ela, nem vim ser macho, é fêmea, cadê? Foi embora, ah, foi lá pro chiqueiro, vem cá, vem, hum. Você deixa passar a mão, <risos> hum, Você deixa passar a mão em você ou não, <risos> hum? atrapalhando a bolsa. Ele acha, que eu tô com, ele acha que eu tô com alguma coisa de comer aqui. Não tô com nada de comer você aqui, não. Aqui? Passa a mão nele lá. Eu não consigo filmar e passar a mão. O que você tá querendo? O que você tá querendo? O que você tá, hum? que tá querendo? Vem cá. Tá querendo comer? Tranquilo. Tranquilo. Aqui, ó. Sim, sim. Você quer milho? Você quer isso aqui? Ó, aqui, ó. Quer? Quer milho? Aqui, ó. Ó, come aqui. Ah, tá ah, muito um folgado, né, rapaz? Ele tá muito folgado. Que engraçado que porco quando na, na pontinha do pé, né? Assim, os pezinhos. É que... Engraçado, ele não quis na minha mão, mas ele quer ali. Ah. Achou ali já, ó. Mas ah, Foi boa. Não quis na minha mão, mas você tá querendo comer aqui? Tá, Quem vai comer assim é as galinhas, Mas, ele gosta de roer. Será que é por está pulbado aqui embaixo? Eu não, não sei, põe aí no chão para ah, ver. Ah, pode ser, velho. Pode ser. O de lá não está pulbado não, esse aqui está. Quer ver, ó? Então, aqui, ó. Ô, cabrão, vem cá. Ah, não quer saber de que comer, não. Vai hum? os bezerrinhos, vai separar os bezerrinhos e vai para o outro lugar. Que bonitos, não? Que beléto. Hum. Olha o garinjazinho, você é velhinho, hein? Que bonitinho. A galinha está ali, Cê. A galinha está ali? Ali a galinha, embaixo, ciscando. Ah, eu estou vendo ela do outro lado, né? A outra ali, ó, pintinha, três, quatro, cinco, aqui, aqui, tudo iluminado. Né? sossegados é. que, paz, né? ali é bonito, né? que paz né? tem uma uma coloração bonita né é. que brilhoso. Esse é lindo a é todos são a gente vê que eles estão saudáveis Galizé uhum. O que tem aí dentro? Poco. Não Quer é. ah, Sim eu, mesmo. eu achei que não fosse uhum. não Um macho Tá com sono uhum. Ô dormir uhum. Ô O dia já amanheceu é, Mas dá a impressão que ele não tá muito bem não Será que ele tá com sono? Tudo sem é sono? Parece que ele tá doente, né? É, tá meio estranho, tá? Tá balançando. Ah, tá com sono mesmo Você não dormiu a noite? Levanta, rapaz Que sossego é esse? Ah, pra Aqui, quê, ó. né? Pra que também levantar cedo, né? Só a Madalena que gosta de levantar cedo mesmo Aqui, ó. Você gosta mesmo Tem mais galinha. Olha ah, ele aqui, Cícero. Tá aqui de novo, ó. porquinho. Foi por aqui que estancou a água. Tudo, né? tá bem limpinho, né? Muito Nossa, tá até medo de entrar aí, né? Não dá pra entrar, né? Não, você não sabe. Tem é medo tá... de cair, quer dizer, não de entrar, né? Não, não é Acho que é afunda, não. né? Afunda ah, até. Não é que você acha, não, afunda mesmo. <risos> <risos> essa é engraçado, ter... agora que a gente vê que é grande, né? Vai ter que limpar tudo, tirar toda essa lama fora. Vamos embora então, né? Que a Marta não tá aqui. Fazendo a limpeza dos carazinhas aí. Oi, tchim. O rapaz tá pensando lá naquele assunto nossa que deu até um pulo. Tá, tá né? Ele, tá, ele tá pensando, tá tão pensando lá que ele deu um pulo. Não posso falar o que ele tá pensando, que é proibido, mas ele tá pensando. <risos> aí, beleza. E a cara disso aí. Ô oh, garoto, hein? E o jeito que você gostou? Hum, é. hum, hum, olha lá. <risos> e até um pouquinho, né? Um pouquinho. Hum. Vai dar pra vocês. Isso aqui é o resto. Deixa ver. É, isso aí quem vai gostar é. vai ser os animais, né? Isso aí você passa, você passa pro. Olha que beleza! Essa sobra você dá pra quem? Pra os frangos? É? Yeah. É. É, joga aí e esconde. expôs. Já baixo, aí. Ô leão, você tá bom, leão? Como é que tá o leão? Como é que o leão já tá aqui? Ih, é, mas você é muito dengoso, rapaz. Só que eu gostei de você que você enfrentou o javali, Isso é muito bonito. Você é pequenininho, mas é corajoso. Enfrentou o javali pra defender o dono? Você é corajoso, rapaz. Nem parece que desse tamanho que você tem, você fez isso. Enfrentou o javali. Você hum? gosta de carinho também, né? Você gosta de carinho também, né? Fala a verdade, hein? Fala a verdade, hein? Hum. O animal é fiel mesmo, né? E aqui a abençoada criação. De abelha. Aquela outra não vai trazer pra cá não? Qual? Tá lá dentro? Ó, oh, aquela aí não deixa trazer. Ela não deixa ela trazer não? Já deixa é? Coisa, né? Olha que boldo bonito, rapaz. Dá uma olhada nesse boldo. Olha as folhas largas que aqui tem. O problema no estômago você corre aqui, né? É. Isso é bom. Agora é almoçar. A Madalena já está indo lá no sentido de que nós... Bom, nós chegamos aqui. O estabelecimento dela está aberto. Eu vou atravessar aqui Nós vamos chegar ali para encontrar com eles Faz mais de ano que eu não passo aqui a madrinha já está abraçando a Dona Maria Aí, ó Bom dia! Aqui, Dona Maria Oi. Tudo bem, Dona Maria? Oi. Que chique! Como é que vai, a senhora? Vem, graças a Deus, que bom revê-la Ali está a Madalena com a Creusa. É Creusa, né? Olha lá, olha lá Faz tempo que a gente não passa por aqui Estão limpando, viu gente? Já abriram agora, eu acho, né? Olha lá, ó. Vocês vão lá pro canal E esse pessoal aqui é um pessoal que a gente conhece Graças a um amigo nosso que nos apresentou e a gente passa sempre aqui quando dá, tá vendo? Agora você segura para mim bem. vem. Já abraçou, te Dona Maria? Eu te abraçar. Agora eu vou roubar um abraço dessa moça bonita. Ai, bem, tudo tá? bem, graças saúde. Deus. Saúde. É, você, a Deus e você com muita saúde. Tudo bem, também. Tá Estamos show. terminando 2019, indo para 2020 em paz e vivos. De vivo. É, graças a Deus. É, né, Dona Maria? Deus. E saudáveis, né? Estamos indo para 2019 com saúde. E vivos. Muita gente está saúde, né? é, é mas está numa situação. E ele, ele, ele. A senhora está complicando agora, mas uma viagem. Que é bom estar com saúde, mandando tá a dona Maria. E a gente tá tão bem. Sim, sim. Sim. Gente, né? hum. Oi? Você quer dar um abraço nela? Vamos lá. Dá um abraço à dona Maria. Olha lá. Vocês abriram aqui agora, gente? Foi? Foi. Está limpando, né? Bom, vocês já conheceram a Creuza. Aí vocês conheceram também a Dona Maria. Aqui é o estabelecimento dela. Serve uma comida que vocês não imaginam. Uma delícia a comida que ele serve. Passando por Guaxupé, vocês vêm aqui. Não passam direto, não. Venham se alimentar aqui. Araújo, é isso? Recanto Araújo. Aqui está a Creuza, mais uma vez a Dona Maria, as proprietárias do lugar. E o carinho vocês vão receber aqui é muito especial. Tá bom, pessoal? Um abraço <risos> para você. Vou desligar. Olha, gente, ali um pé enorme de tamarindo. Que Tomarindo. quando eu era criança eu chamava de pichilobi. Tamarindo. Não me pergunte, tamarindo. tamarindo. Não me pergunte por que eu chamava de pichilobi, que eu não vou saber explicar. E o Cícero tá aqui, ó. Catando umas sementinhas para fazer muda. É Isso aqui vai, vai Nossa, render muita mim? mudinha para depois eu presentear alguém. Essas, essas sementes também, a gente pega bastante, em torno de 100 mais ou menos, coloca dentro de um pedaço de bambu grosso, assim desse tamanho, e faz um chocalho. Faz um é. instrumento musical excelente com isso aqui. Verdade. Só que no caso estou tá pegando as melhores para plantar. Vai tirar a semente para presentear alguém Alguém vai ter um, um tamarindo da casa de Dona Zefa Tem algum bichinho que tá furando a semente então tem que pegar a semente que não tem furo Pega lá, tem uns um, tem um tamarindo caído ali, ó Onde? Ali É mesmo Será é que dá para comer ainda? Dá, dá, dá para chupar ainda, agora que tá no ponto Ai, deixa eu abrir a boca d'água Ah, bem não dá. Ah, é? É. Olha aí, bem, ó. Olha o caroço dele, só que tá passado. Tá seco. Esse tá passado, isso não serve. Eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar essa semente aqui. Ah, tá. Ele não passa no canto, né? Vamos ver se eu consigo tirar pra você uns Ali bem, ó tirado ali até cima vem vem aqui ó tirado oh, pela olha que beleza olha gente hum. isso aqui que é que é que é o, o bom ó eu vou eu vou tá amanhã né é tá para mim mas quem dá para chupar não tá não? caindo no chão não chupa não eu vou pegar para você pera aí ah mas não tá sujo não Oi, Josué. Oba! Tá ajudando a esposa, né? <risos> Dá uma olhada. Nós trabalhamos em família, galera. Trabalhamos aqui. A união faz a força, né? A união é, faz a força. Mas açúcar <risos> também. Bom, por quê? Porque o varal ficou alto e os cachorros puxam à noite. Então eu falo, mozão, ajuda eu colocar a no varal. Você gosta, Josué, de ajudar? Eu gosto de ajudar, né? Desde quando já... Eu sempre gosto de fazer alguma coisa da ela quando eu vou fazer alguma coisa com o Cícero dela me ajuda. Então é gostoso. Que bom, né? E aí nós trabalhamos sempre assim, ó. É, que nem o Cícero também. Ele gosta de me ajudar. O Cícero gosta de lavar louça. Ele gosta de lavar banheiro. Ai, que legal! que ele gosta de lavar banheiro? O Josué faz tudo também. Ele lava as área pra mim. cair Lavar o quintal, ele também gosta. Ele tirou a porta da cozinha. Ele ajudou limpou a geladeira. Ele me, do, me deu uma mão! Agora eu vou essa aqui. Isso, ai. Vem pegar o maravilhador lá pra mim. Tá, eu já vou lá buscar, aí você coloca. Segue o cronograma aí. E não é bom isso? Um anjo do outro, o então. carro faz a força. <risos> é. Lava a roupa, hein? <risos> lá vei, Madalena, lavei. Não, aqui é assim, Madalena, eu lavo duas vezes por semana. Então eu junto, bato tudo num tanquinho, aí que eu vou colocar na máquina. Uhum. Né? Aí fica tudo limpinho. Tem umas que ele fala assim, ah, não sei que jeito que dura essa. é. É, a gente fica perdido, a né? perdido, a massa, né? Ah, mas não vou Só estende aí, já tá bom, né, já Josué? Já tá bom, vai... O arzinho vai secando ela, né? É. Tá certo. <risos> e mulher usa ah. roupa, né? A roupa... A sair. maioria aqui é da Carol, minha. Não tem jeito, mas não, não para mesmo de trocar. Não. Sujou eu tô trocando. E hoje tá friozinho, gente, aqui. Nossa, a mulher está um gelo hoje. E eu tô de pijama, né, Madalena? É. é. Eu tô de pijama. Veja bem, pessoal. De repente, perdi a coragem de trocar roupa. Tô de pijama. Não dá nada, não. <risos> olha o jeito que o cachorro tá com frio. Pijama. Olha aqui, gente. É. E olha que tem pelo, hein? <risos> Imagina se não tivesse. <risos> Ali o outro cachorrinho. Ali qual o Betãozinho? O Betãozinho Betão tá tremendo, velho! O Betãozinho, meu amigo! Manda ver! Pode cristalizar! Ele tá junto! Esse aí não esquece de mim, o Betãozinho. Ele bot bot botou e tá junto! Tadinho! Se eu ficar lá no meio da chuva, a choveira molhar e vê que também, é, Também que é bobo <risos> Aí eu não sei se é. Olha, Olha aqui como tá tremendo. Tá com fio, Diazão Ele tá com fio. É <risos> que nem a nossa calopsita. Eu veja elas tremendo assim. vai pra dentro pra gaiola. Fica que lá que fora frio. tremendo. Olha lá a casinha dele, ele tá em casinha, mas ele não vai na casinha, não. Para, vai ele na casinha, vai. Vai lá filho. na casinha. Vai lá, vai. Vai parar. A, é A minha irmã faz roupinha de pet. Não é possível. Eu coloquei aí uhum. no meu tovinho. Mas aí o Gisué falou assim, ah bem, ele vai sujar muito essa roupa. Eu, eu tenho que sujar, né? Mas pra quem. É cachorro de cidade. De né? cidade. Mas eu vi ele com frio, eu coloquei uma roupinha nele. <risos> tá vendo, Madalena? Quanta roupa que ela vê? Muita roupa, hein? Tá Olha que você vê. Ainda bem que tem essa área grandona aqui pra pôr. Ainda bem. Agora, essas aqui, agora, tem que buscar o prendedor agora. Isso, tá é pequenininha, né? Mas uhum. tá pequena, né? Pequena. Eu vou lá buscar o prendedor. Bom dia, amigos queridos. Madalena está aqui já cedo. Ela vai coar um café pra gente. Bom dia, gente. Hoje o dia amanheceu meio morocochô, sabe o que é morocochô? É dia nublado, assim, meio nublado, sozinho. frio, mas o fogãozinho é lento aqui, ó. Tá nos aquecendo e a Madeira vai Quer pôr ajudar? um café pra gente. Quase isso. um ponto de coar. Vou tirar aqui e colocar o leite. Vou arrumar esse pau aqui que ele caiu O um leite aqui O cafezinho tá saindo ali hoje Junaína não, não tem mariquinha Então a gente pôr no, no bolho Direto no colinho mesmo Um pouco escuro que eu não peguei a lâmpada mas foi até de propósito que eu não peguei também ontem o dia estava bem quente né bem e hoje o dia já tá mais fechado. Café tá forte. forte, bem feito, é bom. Enquanto Madalena acaba de coar ali, vou mostrar pra vocês como que o dia tá aqui hoje. Tá aquele dia assim. Fechado. Ontem essa hora o sol estava forte, mas o dia está assim, ó, tempo de chuva, e a natureza sempre bela, sempre verde, sempre bonita, e assim nós vamos passando os dias aqui. Está muito bom, gente, muito bom mesmo, graças a Deus por isso. Eu vou pedir um cafezinho ali pra Madalena Tá na hora já de aquecer o, aquecer um o estômago Ai Olha que aqui, beleza cafezinho bullying, Um pouquinho que sobrou aqui Obrigado, Bé Lá vou pegar um cafezinho Que Deus possa abençoar que nunca falte essa benção em nossos lares é o que nós tanto queremos eu vou me assentar aqui para estudar enquanto eu tomo um café essa bênção aqui ó que eu tanto preciso Madalena já estudou agora é minha vez